E aí, pessoal, hoje a gente vai falar da terceira missão do cartão turbinado Banco Inter. E agora já começou algumas coisas difíceis aqui, né? Se você quer saber as outras missões, eu vou deixar o link aqui embaixo da primeira e da segunda que você precisa fazer para ganhar pontuação relevante a cada promoção. Mas antes disso, se é a primeira vez que você está por aqui, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém porque você vai ajudar essa pessoa a conseguir um cartão melhor, seja o Platinum ou seja o Black também e mais cashback. E aqui no canal a gente fala sobre... Como você ganhar dinheiro na internet, sobre cartões de crédito, sobre cashback, milhas, tudo aí que vai te ajudar a ganhar dinheiro na internet. E uma dúvida que muita gente tem, e provavelmente que você está vendo esse vídeo pela primeira vez, é se você ainda pode participar dessa promoção. Você pode participar sim, mas você vai ter um tempo menor para cumprir essas missões. São cinco missões, toda quinta sai. Ontem, que foi quinta-feira, saiu já à noite, então eu estou gravando o vídeo hoje mas aí vou te passar tudo que você precisa fazer nessa promoção e dica para te ajudar a concluir as missões e aí para você participar dessa promoção você olha lá no seu e-mail deve ser um e-mail antigo falando sobre essa promoção pesquisa lá sobre Banco Inter e, ele, e aí ele vai te mostrar o link aí para você poder se cadastrar e participar da promoção em relação à pontuação se você começar as missões a fazer essa semana você só vai receber na última semana na quinta que vem provavelmente ainda não vai estar o valor que você pontuou nessa semana, tá bom? então vamos para a tela do celular e você vê que está liberado desafio 3, né? E aí, ele mostra já a pontuação que eu fiz aqui do dia, dia 14 do 7 ao dia 21 do 7. Você pode ver que todas as missões que a gente fez aqui no vídeo, deu certo. Aqui, ó, eu ganhei os 300 pontos. 50 mais 50, mais 50, mais 150. Então, totalizando aí 300 pontos que eu já tenho para poder ganhar aí o cartão Black ou o cartão Platino, dependendo da pontuação final que eu vou conseguir. E nessa semana já começou a aparecer coisas difíceis aqui de se fazer, né? Porra, aqui olha aqui que tem que fazer para ganhar 150 pontos. Você precisa comprar direto no app a partir de 200 reais. Só que eu pesquisei, por isso que eu demorei mais um pouco aqui, né? Eu entrei em contato no chat e infelizmente, cara, você precisa comprar algo acima de 200 reais. Então não adianta você comprar tipo dois itens de 100 reais e dar os 200 reais. O que eu fui informado é que você precisa comprar um item acima de R$200,00, isso aí dificulta muita gente. Então já comenta aqui se você vai continuar nessa promoção aqui, porque precisa fazer essa compra de R$200,00 e muitas das vezes você não tem necessidade de comprar. E eu te sugiro não comprar nada à toa para completar essa missão aqui. Querendo ou não, se você quer o cartão do banco Intel Black, você pode assinar aí o Duo Gourmet pagando R$450,00, que também é um valor um pouquinho caro, mas você tem o benefício do Duo Gourmet e aí caso você queira fazer alguma compra, né, o que eu vou sugerir aqui para vocês, você vai entrar aqui no aplicativo do Banco Inter, aqui em Inter Shop, aqui no Inter Shop você tem duas possibilidades, você pode comprar direto pelo aplicativo que é o que pede na promoção. Utilizando o cartão do Banco Inter, né? Ou você pode ir para lojas parceiras. Não é nesse caso aqui, ó. Se você comprar nessas lojas parceiras, você vai sair do Banco Inter do aplicativo e vai para um site e aí ele não vai contabilizar. Então você tem que comprar direto aqui no aplicativo. Vou dar um exemplo. Vamos pegar esse perfume aqui. Eu vou comprar aqui, o direto no aplicativo. Tá aparecendo aqui comprar agora. Então eu vou comprar isso aqui no aplicativo direto. E uma das sugestões que eu vou te dar para concluir essa missão, você vem aqui, ó, em gift card. Vai lá no final, lá no, no aplicativo, aqui ó, muitas variedades. E aqui em Gift Card, você comprando aqui ó, eu compro normalmente o do Google Play. O do Google Play eu coloco na minha carteira e ali vai debitando todo mês a mensalidade que eu pago do YouTube Premium. Então eu comprando isso daqui a longo prazo eu deixo lá, né? E o YouTube Premium eu divido com algumas pessoas e divido esse valor. Então para mim sai bem tranquilo e eu sempre vou utilizar esse valor. Ele não vai expirar se você for pegar gift card do iFood. Ele dura apenas três meses. Se você come sempre, não tem problema também. Não aqui você consegue se adaptar, né? Aí tem o outro que tem aqui é o Uber também, que muita gente utiliza e de repente para você pode ser útil para completar essa missão, até porque você não vai estar tá gastando dinheiro, né? Porque você vai estar tá utilizando de outra forma que você já iria utilizar. Então você não está jogando dinheiro fora de certa forma. E a segunda opção que eu posso te dar é você procurar alguém que está precisando de alguma coisa, comprar alguma coisa na internet. Você faz uma pesquisa aqui e de repente o valor aqui normalmente no Banco Inter tem uns valores muito ok ali para você comprar, ganhar um cashback. E aí sai num valor bom assim de pesquisa, então de repente é uma possibilidade aí de você achar alguém que queira comprar alguma coisa, você compra para a pessoa com seu cartão aqui pelo aplicativo e você vai fazer a pontuação e vai ganhar, beleza. Bem, e a terceira opção que você pode fazer, você dar uma pesquisada, tem até algumas coisas tranquilas que eu achei que eu poderia comprar, mas infelizmente você comprar algo acima de 200 reais como eu falei, né? Pô, eu tinha pesquisado aqui, ó, rolo de papel higiênico, tava de bom, preço bom com um cashback de boa, até o leite aqui estava barato, mas como eu falei tem que ser acima de 200 reais. Eu vi esse aspirador de pó aqui, mas eu acho que é meio supérfluo, então não vale a pena. E eu também tinha pesquisado outras coisas, ó, tipo essa, esse gin aqui está barato com esse cashback, você poderia comprar algumas coisas e revender, e aí dessa forma você conseguiria ficar no zero a zero ali ou até ganhar um dinheiro de repente, né? Pô, o Old Park também estava no preço bom, com cashback bom, está no valor bom, você poderia comprar e revender, mas infelizmente é só itens acima de 200 reais mesmo que vai completar a missão. Outra coisa que eu fiquei até em dúvida de comprar, que eu estou precisando de um celular novo, eu gosto desse Note 10 aqui, ó, com 174 reais de cashback, e aí já contemplaria a emissão, de repente eu vou, vou tenho mais tempo para pensar aí o que eu vou fazer, né? Outra coisa também tem esse ventilador aqui, eu não procurei os valores. É, na internet para ver se é tão bom mas eu tô precisando também de repente é uma opção aí para eu comprar nessa promoção e aí um sonho aqui que tá num preço muito bom em relação aos outros né você tá pagando aqui 4.699 e tendo aí 373 reais de cashback num play 5 eu acho muito bom tá tá no preço bom acho que é o mais barato que eu vi até agora então caso alguém precisa aí ó é uma hora de você comprar o seu Play 5. E a segunda missão aqui para você ganhar mais 100 reais, você precisa assinar um serviço de streams e faça o pagamento de uma mensalidade entre o dia 28 do 7 e 18 do 8. Então você tem esse período até o dia 18 do 8 para cumprir essa missão. A primeira, que é referente aqui à compra de 200 reais, é até o final da promoção. E essa daqui vai até o dia 18 do 8. Você tem que assinar o Netflix, Spotify, o Globo play o HBO ou o Disney Plus e aí em relação às assinaturas né eu pesquisei aqui ó o Disney Plus você vai pagar 27,90 para poder fazer essa, essa assinatura você pode dividir com outras pessoas também você tava precisando assinar aí um streaming de repente é essa oportunidade aí de você assinar e você dividir aqui com as outras pessoas né o Disney Plus você consegue dividir seu número mínimo quatro pessoas fica num valor bem bem tranquilo né? Aqui já é o HBO Max, que provavelmente é o que eu assino, que é o único que eu não tenho. E aí, ó, em 12 meses, 3 meses e 1 um mês é R$19,90. Valor tranquilo aí para você experimentar um mês, né? E esses streams normalmente eles dão um mês grátis, mas você tem que esperar a promoção toda acabar para depois, caso você queira, cancelar, porque senão ele não vai contabilizar aí a sua assinatura e você não vai ganhar a pontuação. Aqui no HBO ele tá dizendo 14 16 por mês, mas é quando é assinatura anual, então não vale a pena fazer o anual. E o Globoplay Play é o mais carinho que tem aqui, ó, no anual 42,90 e no mensal 49,90, não sugiro assinar, né? Seria o mais caro aqui. E o mais baratinho aqui você vai ver é o Spotify, que aí o Spotify você paga aí se você for universitário você paga 9,90 bem tranquilo acho que vale a pena no caso aqui R$19,90 individual então tem essas opções aí para você conseguir assinar e o Netflix você vai pagar aí de R$25,90 a R$55,90 e agora colocaram coisas difíceis aí para gente fazer né agora eu tô em dúvida aí do que eu faço eu vou pensar bem você também pense bem não gaste à toa gaste -se apenas se você tiver certeza do que você tá fazendo caso você precise a opção que eu te dei lá comprar para revender é uma opção boa você pode também aí ver alguém que está precisando de alguma coisa e comprar para ela um parente coisa e tal ou mesmo você comprar o um gift card que é bem possível que eu faça isso para mim não vai ter tanto problema porque eu sempre compro dessa forma mesmo eu compro gift card ganhando cashback para pagar menor aí na minha mensalidade do YouTube Premium e a questão da assinatura normalmente aí você consegue aí dividir Pedir com alguém que precisa então você tem esse prazo aí até o dia 18 do 8 aí para poder assinar com o seu cartão do Banco Inter e aí você conseguir toda a pontuação, aí você já vai estar bem próximo de conseguir o cartão Platinum já. Lembrando que se você conseguir os mil pontos, você vai conseguir o cartão Black, que pô, aí vale muito a pena. E esse cartão do Banco Inter é o que o pessoal mais utiliza, né que é o melhor combo dos milheiros, que é acessa a sala VIP com o Black do Banco Inter e pontuação alta, que é o PDA, o Pão de Açúcar. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Compartilha com um amigo seu aí para ajudar ele também a conseguir o um cartão Black. Valeu, até a próxima!